É. é isso mesmo Esse vídeo É o que marca O fim do Craft City Eu já estava querendo fazer ele há um tempo Mas eu acabei ficando doente Aí eu tive que esperar Eu me recuperar e tudo mais mas Ele marcou o fim do Craft City Aqui acaba E aqui começa o Império do Halanaia Fala, galera, Craft City! Então, bom, você, como você está lendo o, vídeo, o nome do vídeo, aí, né, o título do vídeo, o fim do Craft City, eu não, deveria, eu não deveria estar sorrindo nesse exato momento. Mas é porque, calma aí, Craft City foi uma coisa, o canal é outra. Uh, se você está entrando no canal hoje... Eu espero que eu consiga postar esse vídeo no mesmo dia que eu estou fazendo Porque meu computador tem um leve problema na entrada de áudio dele Que fica dando alguns curtos Aí às vezes eu escuto, às vezes eu não escuto Então eu espero que eu consiga editar este vídeo antes Antes antes de nada, hoje, na verdade Eu acho que nem vou editar esse vídeo, sinceramente Como vocês podem ver, a qualidade não deve estar tão legal assim Porque eu estou gravando com o celular né? É, mas é porque é só um vídeo meio que explicando algumas coisas Vai ser um vídeo que talvez seja até um pouco longo Uh, bom, pra gente entender o que é o fim do Craft City e o que é o começo do Império do Hamanaya Nós precisamos entender primeiramente o que é Craft City Bom, então vamos, vou explicar um pouquinho as coisas para vocês uh, Craft City foi um projeto que eu criei com uma porrada de amigo véio. Eu nem lembro quantos que tinham, acho que tinha uns 9, por aí Contando comigo acho que tinha uns 9, 10, por aí Uh, e a gente criou o Craft City juntos A gente se juntou, a gente disse Ah, vamos criar um canal Vamos criar um canal no YouTube E a gente vai criar esse canal Esse canal vai se chamar Craft City E vamos lá, é nóis Lucas, você cria o canal aí porque você já tem experiência Então é nóis Aí eu fui lá, fui criar o canal A gente se juntou A gente tava querendo começar esse canal <coughs> Desculpa, eu ainda, como eu disse, fiquei doente A minha garganta ainda tá meio ruim Tá, não tô 100% Mas vamos lá Uh, e a gente tava querendo criar um canal, a gente criou, eu criei no caso, né, eu criei e a gente tava junto, era um projeto junto, Craft City sempre foi um projeto junto e era um canal que a gente queria fazer machinimas de Minecraft, por isso que a gente colocou Craft City porque assim meio que o machinima principal ia ser meio que os náufragos, uns, umas pessoas que ficaram naufragiadas numa ilha depois eles iam para uma cidade, é uma parada assim meio louca uh, e eu... Comecei a postar vídeos aqui porque eu não queria que o canal ficasse parado por muito tempo. Aí eu comecei a postar vídeos e os meus amigos acabaram desistindo da ideia. Eles acabaram deixando de deixando trás e disseram, ó, oh, a gente não quer mais não. Se você já postou uns vídeos lá, se quiser continuar o canal, continua, mas a gente não, não tá mais. Aí eu continuei com o canal. Isso fazem sete anos, porque o canal tem sete anos. Foi criado em 8 de agosto, se eu não me engano, de 2015. Então, fazem sete anos atrás isso. Uh, na verdade, faz mais tempo, porque né, até criar o canal, a gente demorou um tempinho, a gente começou a planejar um monte de coisa antes de criar o canal, e aí depois eu criei o canal. Então, desde o começo de 2015, essa ideia já estava ativa, mais ou menos. Uh, e foi um, um projeto, Craft City foi realmente um projeto que eu criei com os meus amigos, Pra gente criar um canal junto de Machinima de Minecraft O que nunca aconteceu nesse canal, no caso né? Aconteceu bem pouco Minecraft Era pra ser o foco, mas só aconteceu bem pouco uh, Então, se for pensar por esse lado Craft City já acabou há sete anos atrás Porque ninguém quis continuar o projeto Eu continuei o projeto, não era exatamente o projeto Eu continuei o canal Mas não era o projeto Craft City Ou seja, basicamente Craft City acabou há sete anos atrás Sabe? Uh, mas eu quis manter Craft City para manter meio que, sei lá, um legado, tipo, toda vez que eu penso no nome Craft City eu lembro da história do canal, lembro da história da gente se juntando uh, para fazer o, o, o canal, a gente montando a primeira história, a gente tava construindo mapas no Minecraft, eu lembro, eu lembro muito bem disso. Uh, então toda vez que eu falo que eu penso no Craft City, eu penso nisso, então quis continuar com o Craft City no nome do canal até hoje. Porque Craft City já passou, Craft City nem começou, na verdade, né? Uh, então eu tenho que começar a tornar esse canal uma coisa mais minha. Por mais que já era minha, né? Já é uma coisa bem minha. É, eu tava só eu no canal desse, então. Uh, mas Craft City nunca vai ser esquecido. Eu tenho certeza que todo mundo que participou do projeto ainda vai se lembrar sempre que pensar em Craft City. Eles vão, caraca, Craft City, nossa, coisa do tipo. Uh, mas esse canal aqui vai mudar de nome E vou, eu criei já outros canais Que estão sem vídeos nenhum Esse aqui é o único que tem vídeo Na verdade tem um que tem dois videozinhos Eu vou explicar um pouquinho E eu vou explicar um pouco sobre cada canal Bom, você pode ver Isso aqui Devo estar tá colocando uma imagem Ah, eu vou precisar editar esse vídeo, é verdade Porque eu vou precisar botar essas imagens Você está vendo essas imagens? São os logos dos canais que eu criei Você pode ver que tem bastante, né? Então Começando, explicando por esse aqui, que vai se tornar o Toca do Ramanaya. Ah, pois é verdade. Calma aí, antes eu tenho que explicar o que é Ramanaya. Ramanaya, Ramanaya é meu nome de internet, meu nickname, Ramanaya. Uh, da história dele, tá? Não esperem algo profundo, não esperem nada de significado bonito, coisa do tipo. Ramanaya é literalmente, eu fui entrar em um jogo online, uh, quando tinha nove anos. Fui entrar em jogo online, foi entrar em servidor de Minecraft também, tudo quanto esse tipo. E sempre que eu colocava Lucas, adivinha? Porque meu nome é Lucas, pra quem não sabe, é prazer, Lucas. Lucas, você, você, Lucas. Uh, e adivinha, sempre que eu colocava Lucas no um jogo online, o que acontecia? Esse nome já está sendo usado, obviamente, a cada cinco brasileiros, oito são Lucas. Então, eu quis criar um nome próprio que ninguém nunca iria pensar nesse nome Que iria ser só meu Eu seria essa pessoa E caso esse nome se famoso algum dia Era impossível não ser eu Sabe? E eu gostei disso, dessa ideia E criei um nome O nome é Hamanaya Não tem significado, não tem nada A única coisa que tem significado nesse nome É a primeira letra Porque eu adoro a letra H Sério, letra H Olha isso, olha que letra da hora Letra H. Então, eu queria que o nome começasse com H, porque eu gosto da letra H. Aí, então, essa é meio que a única coisa que tem sentido, que tem profundidade nesse nome. Mas, Ramanaya é literalmente um nome criado aleatoriamente por uma criança de 9 anos, querendo um nome próprio na internet que nunca fosse pensado por outra pessoa. Uh, e, na verdade, esse nome, eu uso ele desde os 9 anos, tá? fazem 11 anos então que eu uso o Hamanaya na internet e eu tenho que ser sincero, já teve duas ocasiões que esse nome já, já tinha sido utilizado ou seja, ele não é tão próprio assim mas em 11 anos encontrar só duas ocasiões que já foi usado aí é uma coisa mais aceitável porque 11 anos, caramba, é bastante então essa é a explicação do Hamanaya a explicação do Craft City foi aquela essa é a explicação do Hamanaya, tá? Isso é o Ramanaya. E o que é o Império do Ramanaya? O Império do Ramanaya é esses canais que eu já tinha mostrado. esses símbolos. aqui mostra de novo, porque os símbolos eu demorei alguns minutos pra fazer. É isso aí. Então vamos começar a explicar cada símbolo. Primeiro esses aqui, tá? Os dois juntos. Que é esse canal aqui, é o que esse canal vai se tornar. Toca do Ramanaya. O canal onde eu irei fazer gameplays e reviews. Uh, talvez alguma vez ou outra eu coloque um detonado ou coisa do tipo, porque... Sei lá, por exemplo, Galactica Fãs, bem provável que eu faça um detonado, porque eu já pensei em várias vezes de fazer um detonado e eu acho que eu vou fazer. Uh, só que a questão é que esse aqui é o Toca do Ramanaya e esse é o Tana de Ramanaya. De Ramanaya, caramba, eu disse o nome errado. Porque muitos uh, italianos, amigos meus, já pediram para mim participar em alguns vídeos deles, que é assim, eu, de vez em quando, assim, tem um, tem um brasileiro, tem um italiano que tem um canal que eu conheço. Uh, e eles gostaram, geralmente eles gostam bastante da minha participação Tem alguns que já viram meus vídeos aqui do, do próprio Craft City e disseram que não entenderam nada Mas acharam a mas acharam a minha ideia de vídeo boa Porque eu expliquei mais ou menos né o que, que era e, Inclusive gameplays, eles disseram que eu gosto do jeito que eu faço gameplay E sempre me pediram para eu fazer um canal italiano Então eu vou fazer um Toca do Ramanaia que é o meu canal de gameplay em português e o Tana de Ramanaya, que é meu canal de gameplays em Italiano uh, Toca e Tana é a mesma coisa, tá? Tana é Toca em Italiano E então é isso, a diferença desses dois aqui é literalmente que um é português, outro é Italiano E é isso Bom, uma coisa lembrando pra uh, explicar sobre isso, é que se eu tiver um, a primeira gameplay que eu for gravar pro Italiano Vai ser o jogo que eles escolheram uh, Se for um jogo que eu nunca joguei As minhas primeiras reações vão ficar lá E aí no futuro, se esse jogo vir para Toca do Hamanaia, Que provavelmente vai uh, As minhas reações não vão ser as primeiras impressões Mas eu também esqueço de muita coisa em muito jogo Então é bem possível que sejam as primeiras reações <risos> Tá ligado? É tipo isso Então, é Toca do Hamanaya e Tana de Ramanaya, se vocês quiser passar aí, já se inscrever nos dois, se você tiver interesse em ver eu jogando aí, italiano, falando em italiano também, é tudo lá no Tana de Ramanaya, e a quem toca Ramanaya é Gameplays. Lembrando que todos os canais vão estar na descrição aí, vocês podem ir todos, se inscrever em todos também, valeuzão já por a inscrição, quem se inscreveu, ative o sininho porque eles não vão começar agora, eles vão começar daqui a pouquinho, vai se mexendo de pouquinho em pouquinho, porque são muitos canais, um, e é, aqui no toque do Amanai vai continuar gameplays, tá? Sempre gameplays uh, E como eu disse, reviews também Depois de terminar um jogo, vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada do jogo Em questão de de gráficos, habilidade, coisas do tipo E fazer um review com uma nota final uh, Do que eu achei o jogo, tá? Inclusive The Last of Us está dentro disso Eu vou fazer, só que eu tô cheio de coisa para fazer agora <risos> Então talvez demore um pouco ainda um, Tá isso é Toque do Hamanaya, expliquei, então vamos passar para o próximo. Uh, o próximo é um canal exclusivo do BR, que é esse aqui, Reações de Youtubers, Reações dos Youtubers. Uh, é um canal de React, entre aspas, que é, onde, que é um negócio que eu sempre quis ver no YouTube, mas eu nunca achei. Então eu decidi criar o meu próprio, e se eu achar agora eu vou continuar fazendo meu próprio, porque agora eu já vi. Uh, que é um canal onde eu vou pegar gameplays de vários youtubers que eu gosto Tipo, vou dar um uhum. exemplo a Alan que eu gosto bastante Então, dele com certeza vai ter, se ele, é claro, se ele deixar né, se ele não chegar lá e dizer Ai, ah, tira minha gameplay daí, aí... Claro, se isso acontecer eu vou tirar <risos> Porque também né, não estou roubando os vídeos uh, Que é literalmente pegar reacts de momentos importantes em games, geralmente né Talvez eu faça alguma coisa ou outra mas pegar Reacts em momentos importantes em games e colocar todos eles num lugar só Ou seja, vai ter um vídeo de compilação de Reacts a... À... A Morte da Sarah, por exemplo, que é um momento importante do The Last of Us Compilação, vai ter um monte de Youtuber que eu gosto, vou colocar lá E vai ter tudo num vídeo só, as reações deles, tá ligado? É basicamente isso, reações dos Youtubers, literalmente reações dos Youtubers Uh, talvez eu poste alguns vídeos diferentes, tipo, sei lá, um, melhores momentos de alguma coisa, uma coisa do tipo, de vez em quando rola algumas coisas assim do tipo, mas o foco é isso. Vamos para o próximo canal, que é o... esses dois aqui, Biblioteca do Ramanaya e Biblioteca de Ramanaya, que mesma história da Toca e da Tana, que é português, italiano. Esse canal é praticamente audiolivros, audiobooks. Porque eu adoro ler e eu sempre quis ter um canal de audiobook <risos> simples assim. É, eu literalmente vou pegar alguns livros, alguns mangás também uh, e vou lê-los. Tentar interpretar, tentar colocar um, uma música ambiente, uns sons ambientes também, para ficar um pouco mais imersivo e vou postar. É basicamente isso, sério, não tem muita muito segredo nisso, é literalmente é audiobook, às vezes eu pego um mangá também, talvez não vai, não vai ser só livro, pegar um mangá, inclusive a primeira coisa que vai sair nesse canal vai ser uma coisa bem diferenciada mas que eu acho que vai ser legal eu acho que vocês vão gostar e esse é o único canal, o português tá, não o italiano, o brasileiro é o único canal que eu tô pensando em chamar mais umas duas pessoas pra fazer comigo, mas não é de certeza que elas vão aceitar, porque eu nem mandei o convite ainda Uh, mas talvez tem duas pessoas que embarquem nessa comigo Porque são duas pessoas que, tão, que geralmente estão sempre comigo, tá ligado? Então é difícil que elas não aceitem É bem possível que elas não aceitem porque é vídeo, é voz, tá ligado? Na verdade não é vídeo, é voz Mas, mas talvez elas aceitem Porque são duas pessoas que sempre que eu peço ajuda elas me ajudam Então talvez elas me ajudem mais Talvez, não é de certeza, né? Mas é isso aí Uh, esse é o único canal que tem essa possibilidade de ter mais pessoas trabalhando comigo. Uh, e vai ser basicamente isso, audiobooks. Uh, eu também vou postar uns reviews dos livros que eu leio. Assim que eu terminar de ler eu vou falar, ah, eu gostei desse livro, gostei, não gostei dessa parte, tá, tá, tá. Vou fazer meio que uma análise do livro. E também pode ser que eu poste vídeos de lore nesse canal. Porque eu gosto... Uh, meu, meu primo, que é uma das pessoas que eu estou pensando em chamar esse canal, <risos> meu primo já me deu essa ideia, ele disse que gosta bastante de vídeos de lore, e eu acho que é uma ideia interessante Então talvez eu poste vídeos de lore Nesse canal também, não só de books Ou coisa do tipo, tá? Uh, pode ser que eu poste algumas coisinhas assim De jogos, de anime, de mangá De, de coisas que eu gosto uh, Tá bom, falei da, biblio... falei da toca, falei do Reações, falei da biblioteca Falta O canal que vai demorar mais tempo Para ser produzido, para fazer vídeo Porque tem muita coisa para fazer uh... Pra melhorar nele. Então ele vai demorar bastante. Vai ser desse daqui que eu tô falando. Esse é o que vai mais demorar pra sair vídeo. Mas é o que eu tô mais querendo fazer. Que é o Taverna do Ramanaya. Taverna, Ramanaya, Taverna de Ramanaya. Mesma história. Brasileiro. Português, brasileiro. Italiano, tá? Canal, canal de música. Canal de música. Eu adoro fazer música. Eu adoro cantar. Eu adoro tocar guitarra. Eu adoro Escutar música o tempo todo Então eu criei canais de música Porque eu gosto de música E são literalmente os canais onde eu vou criar covers E até músicas autorais Quando eu tiver ideias Inclusive, esse é o canal que já tem vídeos postados tá? O Taverna do Lucas em português Tem duas músicas autorais que eu já fiz Uma que eu me orgulho muito Porque eu gostei bastante do resultado final E a outra, mais ou menos assim Eu gostei mais ou menos do resultado final eu Acho que eu estava mais empolgado do que uh, Convencido da música Quando, quando eu postei ela mas eu acho que as duas dá até duas musiquinhas legais, tá? Uh, só que tem que lembrar que não tem nada de, tipo, edição, não tem mixagem, não tem master, então é meio que um bagulho meio cru mesmo, sabe? Meio que mais semi-acústico-acústico, acústico, então uh, não pensem que vai ser um negócio profissional o que vocês vão ver, se vocês forem lá conferir agora, uh, não vai ser um negócio profissional porque não tem mixagem, não tem master, não sei fazer isso. Uh, então é isso, mas pro canal futuro exatamente eu penso em pagar para ter um mix master legal Nos próximos covers que eu vou fazer e tudo mais Então por isso que eu tô dizendo que esse é o que vai demorar mais Porque além de precisar de muita coisa, porque eu preciso comprar os instrumentos certos Eu já tenho guitarra, já tenho violão, falta bateria e baixo uh, ter que comprar os, os equipamentos certos e eu também preciso de dinheiro pra pagar um mix, um master das músicas. Porque eu pretendo fazer esse canal bem feito. Fazer um negócio mais profissional mesmo. Mas, por enquanto, tem dois vídeos lá. Duas músicas autorais que eu fiz. Uh, que são desse jeito. Sem mix, sem master. Meio que acústico mesmo, tá? Se vocês quiserem conferir, tá lá. E eu gostei bastante de ter feito essas músicas. Aí, né? Sinceramente. Primeira, principalmente a primeira que eu fiz. Que é inspirada em que me é muito bom. Um, e... Tá, teve os toca teve as biblioteca, teve as taverna, teve as reações, falta um, que é o canal secreto, que vocês não vão encontrar na descrição, não vão encontrar em lugar nenhum, por enquanto, ele já está criado, então, talvez vocês encontrem, mas vocês vão ter que forçar muito para encontrar, porque, nossa, se vocês encontrar esse bagulho agora, vocês, vocês são um gênio, mas vão, esse canal... Ele vai demorar mais ainda do que o de música. Quer dizer... Talvez não. Talvez não. Porque é um canal de RPG. Eu mestro RPG, eu acho que fazem 5 anos, se eu não me engano. Que eu mestro RPG, 5, 4, por aí. E eu adoro RPG. RPG, nossa, é um mundo que eu descobri que eu não, não paro mais de entrar. Não saio mais também. É incrível. RPG é muito bom. RPG de mesa, tipo Dungeons Dragons. E... Eu junto com meus melhores jogadores, eu juntei meus melhores jogadores em um grupo e a gente está criando um sistema de RPG próprio com um sistema, um universo tudo certinho para começar esse canal. Ou seja, esse canal só vai começar quando o sistema estiver publicado e quando ninguém puder colocar as mãos no meu sistema, <risos> no nosso sistema. Então, ele só vai começar quando o sistema estiver publicado, por isso que ele vai demorar um pouquinho, porque a gente ainda está fazendo o sistema e ainda está sendo, está sendo Está em processo de criamento, criação E então, por isso que esse canal vai demorar um pouquinho Eu não vou falar nada sobre ele, porque eu quero manter tudo em segredo Para quando eu tiver o copyright eu falar dele Porque daí se alguém quiser copiar a nossa ideia vai... PAU! Tomou! Não copia nada um, E bom, eu acho que é isso as coisas que eu tinha que falar Deixa eu ver se tem mais algum canal que eu criei, que eu não lembro Não, acho que é isso mesmo é Essas coisas que eu tinha que falar Uh, bom, é isso. Eu vou tentar voltar com os vídeos. Vai ser um pouco difícil porque eu tô cheio de coisa para fazer. Eu tenho sistema para criar, eu tenho história para escrever porque eu estou escrevendo um livro para quem não sabe. Eu tenho história para escrever também porque eu tô escrevendo uma outra coisa aí. Vocês vão ficar sabendo lá no canal de, de AudioLivro. E eu tenho carteira de motorista para tirar, eu tenho trabalho para encontrar. Então tem muita coisa acontecendo. Talvez a frequência ainda não volte a ser das melhores, mas eu vou tentar voltar, tá? Uh... E bom, esse foi o vídeo explicando o fim do Craft City e o começo do Império do Ramanaia. Espero que vocês gostem, vai ser da hora, eu fiz tudo certinho, fiz tudo planejado dessa vez. E bom, é isso né, espero que vocês gostem disso. E... Mal, espero que tá por vir, vamos ver o que vai acontecer. Tô bem animado. E agora vamos editar esse vídeo porque eu tenho que postar ele hoje ainda. Então é isso aí. Valeus, falou e fui. Tchau. Eu fiz ao contrário. Né? Tchau.